Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer uma mensagem para o signo de gêmeos, então vamos lá. Carta do Centrado. Ok, vamos complementar. E vamos trazendo uma mensagem do oráculo. Gêmeos, esteja centrado no agora, mesmo que esteja acontecendo coisas não tão legais. Porque é como se estivesse acontecendo transformações, mudanças, fim de ciclos. E tudo que você mais quer é fugir desse momento, correr dessa situação, até para encontrar um sentido, mas abra o coração, com coragem, para ver as lições do momento, é mais ou menos assim, já que não posso sair daqui agora, vou acolher esse momento, aprender com ele, e como bônus, ele acaba passando mais rápido. Vou me sentir bem no meio desse caos, ampliando minha visão no horizonte para ir enxergando novas possibilidades através desse aprendizado. As suas emoções estão abaladas mas temos aqui duas cartas de amor. Amor universal da vida para com você. Porque o que está se transformando é para o seu bem. De modo que você saia de uma fase difícil. Ou que avance ainda mais. Subindo um outro degrau para a sua nova versão. Até porque, para o universo, a gente sempre pode ser melhor. E muitas vezes, não enxergamos assim. Aí vem a vida e age por nós. Mas, veja como uma oportunidade que você pode aproveitar ou deixar passar. Porém, quando a transformação... Bate na nossa porta é sinal que você está pronto para avançar, deixando aquele sapato que já está apertado nos seus pés. E a carta do oráculo? Amor. Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Sinta esse amor que está fluindo na sua vida de modo sutil, tá bom? Gratidão.